Salve, salve pessoal, muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com o professor Max. Muito obrigado por ter vindo, Max. Imagina, eu que agradeço. E a gente que agradece porque a gente vai aprender bastante com ele. Ele é professor de inglês aqui em Londres, ele dá aula particular. E vai falar um pouco agora sobre quem é o professor Max, quem é o Max aqui em Londres e vai falar um pouquinho da história dele. Legal. Bom, galera, eu sou o professor Max, e eu estou aqui já vou fazer dois anos agora em novembro, né? e assim pô, Londres sempre foi meu sonho, sempre hum. foi né, conhecer Londres sempre foi o meu sonho e aí eu tive a oportunidade em 2003 de vir pra cá e aí eu aproveitei, e tô aqui, né? bom, uh, eu como professor eu já tô há 15 anos aí nesse universo de aprender inglês, de ensinar inglês e, e eu adoro realmente, Legal. então assim eu não me vejo fazendo outra coisa assim por mais que eu tente sair, já, já tentei algumas vezes ainda mais no Brasil, já tentei fazer algumas coisas diferentes, uhum. mas sempre não, volta para sempre pra, volta, não adianta é esse, porque realmente legal. é coração de professor mesmo, eu gosto bastante. Então, eu sou certificado pelo CELTA, né, que é um, é uma certificação dada pela Universidade de Cambridge. E eu tirei aqui, que também era um sonho, ainda consegui tirar na escola mais ultra mega top consegui que agora. sempre quis é, quis tirar. Porque assim, legal. os meus heróis na ELT, né, que é English Language Teaching, fizeram lá. Então assim, nossa cara, para mim foi Sim, uma vitória, assim, foi legal. super punk, foi super difícil, não foi fácil, é, até para se organizar, que a minha esposa teve que parar de trabalhar um tempo e tal, então eu tive que ficar esse um mês aí super focado lá, porque o negócio era super pauleira mesmo, uhum. mas assim, foi uma super vitória pra gente que legal. E, e deu tudo certo no final, foi muito legal. Então agora eu sou certificado, posso dar aula em qualquer lugar do mundo. claro. A experiência conta bastante também, né? No Brasil é engraçado que eles não pedem essa certificação. Então, não em todas as escolas, né? Então depende das escolas. Mas aqui você tem, você precisa ter, não tem como. Né? Então isso é uma coisa bem importante também para os professores aí que tiverem querem dar aula. Pensem em tirar o Celta, porque é muito importante. É importante. É muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos. Uh, a gente vai separar esse vídeo, na verdade, em dois, uma série de dois vídeos. Hoje a gente vai falar sobre fonéticas britânicas. Uh, um impacto bastante que as pessoas têm quando chegam pra cá, muda bastante né, a pronúncia de algumas palavras. Uh, a gente vai falar sobre mitos sobre aula com professor nativo, que muitas pessoas têm esse mito, não, quero fazer aula, mas tem que ser com um professor nativo. Verdade. Uh, e acento típico de brasileiro, algumas coisas que a gente tem dificuldade e alguns acentos assim que a gente tem que trabalhar para mudar. Se alguém quiser não parecer com brasileiro, né, tem é. que dar uma mudada. É. Então, vamos lá, vamos começar sobre fonéticas britânicas Legal O que você acha que a gente vai começar? Bom, eu acho que uma coisa interessante que é legal ressaltar pra galera É a influência pra galera que tá no Brasil e que tá aprendendo inglês Ou, ou pelo menos já ouviu falar alguma coisa A gente é muito influenciado pelos Estados Unidos Então a gente tem muito contato com o inglês americano, né? Então, quando a gente chega aqui, por exemplo, a gente tem um baque. Se você não estudou pelo menos um pouquinho de do de, de, de inglês britânico quando você chega aqui, você toma um baque, é. né? Então, existem algumas diferenças bem bem, bem pontuais, assim, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Eu acho que o, o primeir, a primeira delas é a letra A, né? Que a gente, é. que é uma Verdade. coisa que que a gente, em, em, como, como sempre está em contato com o inglês americano, a gente sempre vai falar como E, é, né? Então, cat, por exemplo, cat. E aqui, cat. a Maricinho fala cat. Ainda tem tem um lancezinho do C, né? Então, que eles pontuou bastante. Então não é só cat, cut, tem o c, esse, esse som, exatamente, e o a, cut, né, que eles usam. Então é legal prestar atenção nisso também. E não é uma das coisas sim. que mais que mais pegam aqui as pessoas, né, porque é eles falam, cara, o que, que que ele disse? Peraí, não entendi. Né? Então é. você tá acostumado sempre com o inglês americano, de assistir filme e tudo mais, é. e aí você vem aqui, pera, calma. É, eu até então, hoje o... O acento americano é um filme mesmo muito melhor para eu entender do que britânico é, Eu acho que outra palavra que pega muito a sigla, na verdade, a, a sílaba R. Er. Por exemplo, Uber. No americano a gente ia falar Uber. uber. Uhum. Então ele fala uba. Alguns até colocam mais A, né? Parece é. mais o A Exatamente. mesmo. Exatamente, é. Então no final, depois de quando o R vem depois de uma vogal, por exemplo, até no final das, das palavras, eles não pronunciam, né? Normalmente. Então, por isso, eles vão falar yuba. Né? Então, aí ainda tem o T também. Né? Então, a gente vai falar, por exemplo, butter. Né? A gente em inglês americano fala butter. Butter. Yeah. butter. Totalmente diferente. E eles vão falar Muito butter. Bastante. Butter. Ainda tem esse t", butter. Então, não é só butter. falo falam butter. Butter. Better. It's better. It's yeah. much better. Yeah. It's much better. Uh, então, yeah. é interessante também ter, saber, saber disso. Esperar, porque aí se você vai, é. vai, vai, tendo, vai sendo exposto a isso, né, uma hora você vai pegando a ideia. Mas você diz, pô, legal, ele não pronunciou o no final, então talvez é. seja isso. Se tem a noção, ajuda bastante pra entender. Pra caramba, pra entender, muito, né? muito. É, então isso é interessante. E tem aquele acento que a gente tá falando de Cockney. O Cockney, exatamente. Então, só pra, só pra fazer uma, um contraste assim, então a gente tem, por exemplo, em inglês americano a gente vai falar Butter. Beleza. Então, em inglês britânico, Butter, Ok? e em Cockney, ba -a. Ba -a. então esse t, então esse t, te, esse tezinho aí, né, que vocês ouviram aí, é um chamado glottostop. Né? Então ele é bem característico do, do, do, do Cockney uhum. e é uma coisa que você tem que prestar bastante atenção, até porque nas escolas em todos esses em todos esses meus anos nessa indústria vital eu nunca vi eles ensinando Nossa, eles ensinando isso na escola, né? Até porque muitas vezes não tem nem muito tempo, né, de você de você dar atenção a um tópico tão específico, é, né? porque é muito específico. Então, onde você vai ver Carney? Em Londres? Exatamente no leste de Londres. E ele tem sonhos para os Estados Unidos. Né? Exatamente, é, Estados Unidos. exatamente. Então assim, não, não vou, não vou é, é para ele. Eu acho que não é, não é relevante. Eles acham uhum. que não é relevante. Então interessante para quem está aqui, né? Para para quem não se confunda ou até consiga entender um pouco mais, ou até tem interesse de, de de saber um pouco mais. Né? Então, o Cockney é interessante E tem é também aprender. o... Falando de T uhum. Get, get got Eles não pronunciam, né? Porque até parece que quando eles estão falando Parece que ah, estão cortando sim, a, sim, né? Então, nesse horas. final Get yeah. então, Get Get, oh, get it. I get é yeah. I get é Você fala Tá, o que, que é isso? Yeah. O cara se engasgou <risos> ali, né, meu? Então, a get é Então, ele, ele usou o stop nos dois T's Get, it Então, usou no, no último T do get E no T do it uhum. Então, você get é como assim? Uma coisa interessante do Calcini também que, que eles fazem é não pronunciar os H's, né? Então, aí você pega uma frase, por exemplo, só pra... Uh -huh. My head hurts. Uh -huh. Então, em inglês americano, oh, my head hurts. Eles falam, my head hurts. Oh, my, my head hurts. Ah, entendi. Ah, o H no começo. Exatamente. No H não. Então, H no começo. Não falam. Então fala, my head hurts. E aí eles não pronunciam o R, né? Então, my head hurts. Aí você acha que é um negócio maluco que ele tá falando? E 60 de onde? É cockney também. É cockney é também. Cogni ah, também. Então eles omitem o H, né? Isso é bem, isso é tão um preguiçoso né? É, tirar. É, na verdade, se você for mais a fundo assim, você vai entender que assim, o cockney e o cockney rhyming slang que também é a gíria deles uhum. é, rimada, né, que a gente chama? É, surgiu justamente para é, é claro, isso é uma das histórias, né? Uhum. Os presos, para que eles não fossem entendidos pelos guardas então ah, é como se fosse realmente um código, entendeu? Entendi. Então, o Cockney Rhyming slang especificamente é realmente um código super difícil de, de, de você é, de você decodificar, porque, cara, você tem que saber um pouquinho da cultura, você tem que saber quais são as palavras que eles usam. Você já falar mais ou menos de, de Cockney Rhyming slang? Bem por cima. Então, a gente tem, por exemplo, a mais a mais famosa a mais, que, que é a, que é a frase apples and pears, uhum. né? Você, por exemplo, usa para stairs. Então, o engraçado é que eles não usam a palavra que rima com a outra palavra. Eles usam a primeira palavra. Então, assim, a gente tem a palavra apples and pears. Uhum. Legal. Então, eles querem falar, por exemplo, uh, she's upstairs. Eles vão falar she's up the apples. Você fala, Como assim she's up the apples? Se você souber qual que é a próxima palavra, você vai matar que rima com stairs. Nossa. Eles nunca vão falar she's, apple, she's apples and pears eles não vão falar isso, She, she's up the apples, que okay, é up the stairs, or upstairs, uh -huh. né? Então, é isso que é o um negócio, então, assim, é preciso ser ouvido, é um código mesmo, é um código, exatamente isso, entendeu? A gente tem, por exemplo, uma bem interessante, que é, por exemplo, can I have a butchess? Can I have a butches, butches, qual que é a, uh, a combinação? butches hook, hook rhymes with look, can I have a look? Can I have a butchess? <laughs> I like então, então eles Nossa. falam isso, então eles falam isso, então isso é bem interessante. Então muito, isso, isso assim, isso foi é disseminado em Londres mesmo, então a galera quando está querendo falar bem formal, eles usam, que né? não quando eu tava tirando a minha certificação, eu tava te falando, que só tinha nativo, né? não tinha ninguém, só eu era o único lá no nativo, então de vez em quando a pessoa falava, eu tava escrevendo alguma coisa, né, preparando as aulas, que né? não Então assim, pô, se eu não entendesse, se eu não tivesse é. estudado pelo menos um pouquinho, é. Porque, claro, ninguém é obrigado a estudar isso, isso é bem específico. Mas eu como professor e como Sim. gosto muito da língua, assim, eu gosto de ir e saber qual que é a origem e tal, isso e é conhecimento nunca é demais, né? Não, nunca é demais, exatamente. Eu gosto de passar isso para os meus alunos também, porque isso abre muito a mente, de verdade. Né? Então eles conseguem entender qual a origem, por quê, né? Por mais que eles não usem, hum. se eles ouvirem na rua, eles vão saber decodificar, eles sabem, ah, oh, legal, que I have a butchers? ok, então ela quer dar uma olhada e tal, legal. Então essas coisas são muito interessantes. O Cockney é muito rico assim, tem muita coisa que eles usam e, e se você não souber você fica perdido mesmo. Ah, não vai não, entender. É, não vai entender mesmo. Tá bacana. Então, então isso são uma das coisas eu acho que em Londres eu acho que são, são as coisas que pegam mais assim mesmo. Né? O que eles como eles pronunciam, que é um pouquinho diferente, um pouquinho não, né? Até que é bastante diferente do, do inglês americano, né? E essas palavras específicas, esse dialeto que é o Cockney né? Então, isso é interessante para vocês saberem, até para vocês saberem se defender, é. né? Sei lá, alguém falou alguma coisa para vocês, vocês vão saber aí Verdade. o que, que a pessoa está falando e pelo menos qual a entonação que ela usou, né? Então, é importante. É importante. Ah, legal. E já linkando então com, com isso de acentos expressões, mito sobre fazer aula com um professor nativo. É, isso é bem interessante, cara. Isso é bem interessante e, e no Brasil isso é uma coisa... Que vende, né? Então, as escolas que têm professores nativos, por, por exemplo, elas às vezes contratam os professores que estão a turismo, né? E, na verdade, eles nem podem trabalhar. Se você for viver pela, for legislação. Analisar, pela legislação, eles não podem trabalhar, né? Hum. Mas, assim, as escolas contratam e, e assim, é... cara, vende muito, né? Quando você fala, não, nós temos professores nativos. Então, a galera, nossa, professor nativo, que legal! Claro, tem professores ótimos, que são Sim. professores formados, certificados. Mas não significa que por ser nativo, hum, quem vai ensinar? Não, não então, não exatamente. Na verdade, assim, é, como a gente como a gente não nativo, né, professor não nativo, já teve do outro lado, né? Então a gente já foi aluno, a gente sabe quais são os pitfalls, quais são as coisas que fazem a gente cair usando a nossa língua mãe, o que, que ela faz a gente errar, né? É. Então... Tem muito false friend, por exemplo, é uma das coisas que às vezes é um pouquinho complicado. E tem um que é clássico, assim, que é o intend and pretend. Yeah, é. Né? Yeah. Intend and pretend. Então, eu já ouvi aluno falar, sério, I intend. I intend. Uh -huh. to, I understand. <risos> Entendeu? Então, é. assim, e aí é. tem o pretend, I pretend to do something. É. Então, o eu eu pretendo, pretendo, né? Exatamente, eu pretendo, eu pretendo ir, eu pretendo fazer alguma Não. coisa. É? Né? então aí quando você por exemplo um professor é, não é, nativo por exemplo ele vai te corrigir ok ele vai achar ele vai achar estranho na verdade né o que você está fazendo o é. que você está invertendo mas ele não vai saber exatamente que em português existe uma palavra parecida né é claro existem professores que eles vão a fundo né na língua que eles, é, na língua dos alunos e é claro como eu tô te falando não dá para generalizar Sim. né mas claro que um professor não nativo é claro se também sabe do que está falando, é um professor que, que que tem experiência e tudo mais, é, ele vai saber te direcionar, né? para você não cometer esses erros. E vai te explicar qual é a razão dessa de, dessa correção. Ó, eu tô te pedindo aqui, ó, porque é intend, na verdade. entende é assim, é assim. faz assim, ó. Aí você fala assim, intend. para você não, não, não esquecer, é o quê? Intend é o quê? Quando você tem o quê? Intention. Intention. Intent. Então você tem a intenção de fazer aquilo. É um exemplo. A gente vai usando algumas é, ajudando os alunos a, a, a, a tentarem achar algumas é, estratégias né uhum. para tipo evitar essas coisas então um professor nativo ele pode ficar bem perdido ele pode não saber né qual é a razão daquele teu erro uhum. e, e pelo fato dele nunca ter sido um aluno muitas vezes falta um pouco de empatia e isso é muito importante assim a empatia é, é, você se coloca no lugar de outra pessoa né então, você consegue, às vezes, entender, despegar algumas coisas que estão acontecendo ali que o aluno não te falou, mas você está vendo que ele está super perdido. Você tá vendo você sabe que aquela carinha ali é a carinha é. de quando o cara está perdido. Então você sabe, você vai lá, você dá uma atenção, né? Então, isso eu estou falando, claro, dando aula para mais alunos, né? Então, você sempre tem, eu ficar, porque assim, quando eu dava aula para para vários alunos, cara, eu ficava prestando atenção em cada um deles. Se eu vinha alguma coisa errada ali, eu ia lá, dava uma atenção a mais tal. Sempre fazia a pessoa se enturmar, né? nunca deixar isolado e tal. Então isso também é muito importante. Então talvez falta um pouquinho dessa empatia também, justamente porque ele não teve lá do outro lado e, é. e, e, e às vezes isso acontece, né? Mas não necessariamente que um professor nativo é melhor que um não nativo, por exemplo, né? Mas é, isso até... É, é, eu acho que eu, se eu não me engano, eu, eu compartilhei a minha página uhum. e tem... Eu vou um, colocar na descrição aqui é, embaixo, vai ter todos os dados dele. Legal. Então, eu compartilhei lá, então tem um, tem um professor nativo falando exatamente isso. Que os alunos de professores não nativos que falam a mesma língua, eles conseguem ter mais, terem mais eles conseguem ter mais benefícios tendo aula com esse professor justamente por tudo isso. Todo esse histórico do professor, Sim, ele falar outra língua, então ele sabe. Ele no final da aula, por exemplo, ele pode... O aluno fica super tenso durante a aula, um aluno básico, né? vamos dizer assim. Um aluno básico fica super tenso durante a aula. os cinco minutinhos da aula, o que o professor pode fazer? Falar em português com eles. Vamos perguntar. Dá uma relaxada. Dá uma relaxada. Né? Pô, galera, legal, dá um feedback em português. Pô, gostei, gostei daquela estratégia que você usou, você não sabia aquela palavra você usou o sinônimo. Cara, isso gera uma motivação no aluno que assim é fora do comum. Fala, puxa que legal! O professor meu falou que eu tô usando bem. puxa que legal! Isso é muito bom. Isso legal. gera, né? É, só coisa boa, assim, no aluno. É. O aluno. relaxa, né? Ainda mais aluno básico. Quando a gente chega num nível intermediário, por exemplo, tranquilo, aí você pode dar o mesmo feedback uhum. em inglês. Né? Ele já está super acostumado Sim. então está mais tranquilo. Mas enquanto ele é básico, é legal você poder conversar com ele, relaxar. Né? Então, isso é, é muito importante.